Aqui é o Marco Antônio, gente de produtos da Contelio. Eu sei que 2020 foi um ano bem desafiador para todos nós. Né? Eu conversei provavelmente com você que está assistindo esse vídeo, por telefone, pelo WhatsApp. É... Mas eu quero te dar, primeiramente, os parabéns por ter, por ter chegado aqui, né? nesse final do ano, por estar assistindo esse vídeo. Quero agradecer por... por ter continuado com a gente, né? por ter acreditado no sistema, por ter acreditado no que a gente... Né? proporciona para as empresas, que é a aumento de produtividade, a gestão. Então, é, certamente é, você se superou demais em né? é, um ano tão desafiador como foi esse. Tá? Aqui o time da Contele também se superou, como você, então todo o time se esforçou, além do que a gente imaginava que era possível, para fazer acontecer para manter as funções funcionando, para criar novas funções, para melhorar o que a gente já tinha e a gente colocou nas últimas semanas, nos últimos meses, agora do ano. Espere, né? pode esperar muita coisa boa dos dois produtos, dos dois sistemas já em 2021, no começo do ano. E agora, né? mais do que nunca, né? conte, conte conosco, utilize o sistema porque vai ser uma fase de... De fazer cada vez mais com menos, né? com menos recursos e ser muito mais produtivo. Então, agora mais do que nunca, você vai precisar muito da gente e a gente também de vocês. Então, conte conosco, um Feliz Natal para você e para sua família e um excelente 2021. Um abraço, tamo junto.